Então, eu sou a da Carloto, eu sou professora da pós-graduação da Unicinos e estou participando do workshop sobre competência, modelo de competências em psicologia uh, organizacional de trabalho. Então, tem sido dias de intensa discussão, dias extremamente importantes para definição de algumas questões uh, uh, extremamente importantes em vários campos da psicologia. Uh, tem sido um momentos de bastante aprendizagem e reflexão e temos conseguido chegar uh, a um consenso a partir de um grupo que tem atuado em vários campos, áreas da, da psicologia. Então, o que eu vejo assim, de, de extremamente importante para a psicologia, para a pote, uh, de uma maneira geral, é a discussão e a introdução de questões uh, relacionadas à saúde do trabalhador. Então, se partiu de algumas questões já tradicionais, clássicas, em relação à atuação do psicólogo, mas essas questões uh, mais atuais emergentes de saúde trabalhador têm sido bastante debatidas e acho que a comunidade acadêmica uh, uh, e profissional vai ter grandes benefícios com uh, uh, a introdução desse novo modelo de divulgação de competências da POT.